da rede seu coin parceria com a Sky tem compra online parcelada a pessoa indicada pode se cadastrar nesse QR Code se cadastra no Virtus Pay E pode fazer compra Em todas essas lojas aqui ó. É Só quem é agente Meu credenciado Que pode fazer esse tipo de serviço Eu sou um agente credenciado E autorizado Tem pessoas que não são Agentes credenciados e autorizados Eu sou um agente autorizado e credenciado Eu posso trabalhar Só eu que posso trabalhar nesse ramo Só eu tenho o credenciamento... Todas as pessoas... Você não pode fazer serviço... Quem não tem credenciamento... Não é autorizada, Você está sendo... É, uma pessoa que está tá podendo ser vítima... De, de, de, de falsidade... De, de, de fraudes, Entendeu? A gente é credenciado... A gente trabalha com vários serviços... Ó. Pagamento de conta... Pagamento sem fatura... Recebimento ó, Recarga de celular ó. Digite o número do cliente Selecione a operadora ó, Recarga de jogos Tem todos Esses entretenimento ó. Google Play Netflix ó, Recarga de Netflix Só que é autorizado as pessoas que não são autorizadas estão sendo vítimas de, de fraudes. Aqui eu sou um agente autorizado e credenciado. Eu já trabalho há muito tempo. Quem tem o direito de trabalhar sou eu, que sou autorizado. Eu tenho o direito de trabalhar. Aqui, ó. Os outros serviços, ó. Segunda via de boleto. Ó. Ó. Segunda via de boleto, conta d'água, conta de energia Você pode estar pesquisando aqui, ó licenciamento, PVA Serviço financeiro, telefonia, internet ó, Os outros serviços ó. Você pode estar pesquisando, ó, primeira via de CPF, auxílio emergencial Carteira de trabalho online, comprovante de inscrição Justiça eleitoral, Justiça federal, Justiça militar da união meu CAD único, meu INSS, previdência social, situação cadastral. Esses serviços estão disponíveis pela rede. Eu sou um agente credenciado, eu posso estar trabalhando e fazendo esse serviço que eu sou agente cadastrado, credenciado. É meu direito de trabalhar e promover esse tipo de serviço. Outras pessoas é fraude. Cai fora que é fraude Você está sendo vítima De pessoas Que não fazem essa profissão Que não são agentes credenciados Ó, Consulta de CPF Eu faço consulta de CPF, Mix, consulta de CPF, Simples, consulta de CNPJ, consulta de CNPJ, Simples. Ó, tem empréstimo, ó. A gente oferece até empréstimo, porque eu sou um agente autorizado, Eu ofereço empréstimo. Empréstimo pessoal, ó. Com garantia e sem garantia A pessoa escolhe qual empréstimo que ela quer fazer Se é um empréstimo de um, de um valor alto Se é um empréstimo de um valor baixo Aqui ó Você seleciona qual empréstimo que você quer fazer ó, De 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil Qual o número de parcela que você vai pagar Eu sou um agente credenciado As pessoas que fazem esse empréstimo Vai tudo por Serasa Vai tudo ser pesquisado As pessoas é pesquisada aqueles eles tem um central de, de, de pesquisa de informação As pessoas que fazem empréstimo Elas são credenciadas É tudo do banco É tudo do banco Vai ser tudo pesquisado ó. Minha indicação ó. De empréstimo Qual é o empréstimo que a pessoa quer fazer Ela escolhe qual o tipo de empréstimo que ela quer, entendeu? Você pode fazer empréstimo, mas tem que dar os dados da pessoa, o nome, tudo certinho. Ó. Empréstimo consignado, ó. Ofereça empréstimo consignado a aposentado e pensionista do INSS. É rápido, seguro e descomplicado. Ó, compartilhe seu código, QR code com seu cliente, em seguida a gente pode entrar lá em contato para concluir a venda você não está sendo vítima de nada isso aqui é tudo credenciado autorizado só para quem é agente mesmo cadastrado e credenciado para você não tá caindo em fraude você não precisa fazer o depósito para esse empréstimo você não precisa fazer o depósito isso aqui é tudo autorizado isso aqui ó, ó não, só, só será permitido realizar o empréstimo para a pessoa a mesma pessoa a cada 30 dias. Para aumentar a chance de aprovação de crédito, tem em mão o seguinte documento do cliente realizar a simulação. Documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de renda. Aqui, ó seleciona o valor ou o dígito abaixo. Esse empréstimo é só para a pessoa que é autorizada mesmo a fazer o empréstimo. Se não for é fraude, não cai furada. E você não precisa... Esse aqui está sendo tudo rastreado por segurança. Seguindo o protocolo de segurança, esse aqui está sendo tudo rastreado. Que já tem a, a segurança que fica já no chat. Se eu precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com eles, que eles acionam a emergência. Aqui ó Como que, que funciona os empréstimos pessoal ó. É tudo ó, Pela rede seu coin, ó É tudo pela rede seu coin É tudo pela rede seu coin É só pra quem é agente mesmo Cadastrado, entendeu? Eu sou um agente autorizado Eu posso estar tá falando isso Porque eu posso trabalhar Meu dever de trabalhar Espero que vocês tenham gostado pessoal, que eu faço isso, que é meu serviço, é meu trabalho. Eu sou gente autorizado a trabalhar. São esses serviços que eu faço. Eu quero fazer a propaganda para fazer uma renda extra, que é o meu serviço. Eu não estou promovendo nada, estou apenas fazendo o meu serviço. Oh, consulta de CPF Recarga das principais operadoras oh. Oi, Tim, Vivo Tem a revenda Galaxy Pay também A revenda Galaxy Pay É muito bom trabalhar com a gente, Rede Cellcoin Eu posso estar divulgando esse serviço que é uma renda extra que eu tenho, que eu posso trabalhar, entendeu? Eu sou um agente autorizado e credenciado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e curta. Eu sou um agente e gostaria de estar promovendo o meu serviço. Esses são todos os meus serviços disponíveis, ó. Pagamento de contas, pagamento de sem fatura, recebimento de depósito, recarga de celular, jogos de conteúdo, TV prepara, consulta, CPF, CNPJ, consulta veicular, passagem de ônibus, revenda, Galaxy Pay, passagem aérea, passagem aérea. Vale a pena, pessoal, trabalhar. Só trabalha quem não quer. Ó, passagem aérea no boleto e é até 12 vezes sem juros e sem consulta. É o SPC ou Serasa. Aí é, você pode estar tá comprando aqui, ó. Passagens aérea por Rio de Janeiro, ó. Entrada e 4 parcelas de R$ parcela 76,00 no boleto. Sem consulta no SPC.